E aí, gente verde, e aí, gente profunda, hoje você vai conhecer qual é a melhor planta para aposentados, ou seja, para pessoas que já estão com uma idadezinha né, um pouco mais avançada. Mas se você não é aposentado e quer prevenir uma série de coisas, você pode começar a usar agora essa planta que é milagrosa. Então fica comigo que você já vai descobrir qual é. Solta a vinheta, pessoal! Para gente iniciar aqui o nosso vídeo, é importante você saber que lá na fase da aposentadoria, na fase de mais idade, o corpo começa a cobrar tudo que foi feito com ele. Né? Então o corpo começa a cobrar todas as atitudes, as ações, a alimentação que você deu para ele, a qualidade do sono que você deu para ele, e aí muitas doenças começam a acontecer começa a cobrar também os sentimentos, os pensamentos, as emoções que você sentiu durante a vida, todas as suas dores, as suas perdas, tudo isso fica registrado. Né? E se o corpo sofreu muitos maus tratos, por vícios, bebida, má alimentação, ele começa a desenvolver as doenças, porque o corpo fica muito tempo, talvez, né, longe da sua natureza, distante da sua natureza, e ele sempre quer retornar para ela. E uma forma dele avisar que ele quer retornar para natureza, né? É a doença retornar para a natureza no sentido de viver, sentir, pensar, né? Aquilo que é natural para o nosso corpo. Então, é como se assim o corpo foi feito para sentir amor, o corpo foi feito para ser compassivo, para ser criativo, harmonioso, e aí você passou a vida inteira sentindo raiva, sentindo medo, estresse, melancolia. Hum, enfim, todos esses sentimentos negativos, raiva, né, depressão... Imagina que você ficou 30, 40 anos passando por isso. É claro que o corpo vai querer voltar né, para o lado luz, vai querer voltar para o lado amor, ele não aguenta ficar tanto tempo sofrendo. Então, normalmente, a idade da aposentadoria é onde a fatura do cartão chega. Né? É onde gente, o Cred karma manda a fatura e a gente tem que cumprir. Então a gente colhe aquilo que a gente plantou ao longo da vida. E aí algumas doenças elas são bem comuns e costumam aparecer nessa fase da vida, né? que é a fase lá da aposentadoria. Por exemplo, eu vou falar aqui de alguns comportamentos que podem te levar a essa doença, porque daí você pode já ir mudando, né? já ir se transformando, para que essa doença não venha se manifestar. Porque quase todas as doenças elas são conectadas a um tipo de comportamento, a um tipo de atitude, a, a um modus operandi, a uma forma da gente funcionar. Por exemplo, o AVC. O AVC ele costuma se manifestar em pessoas que têm um comportamento muito controlador. O mal de Alzheimer. Normalmente, quando a pessoa é teimosa, quando ela é rígida, né, intolerante, quando ela não aceita opinião alheia, uma pessoa muito convicta, ela pode desenvolver o Alzheimer. Parkinson, a pessoa que é pouco afetiva, que não se doa muito, que não é muito amorosa e que tem medo da realidade, ela pode vir a desenvolver Parkinson. a Diabetes, né, normalmente quando a pessoa tem uma vida muito dura, muito difícil, é, ela se torna amarga agressiva né? e também ela pode se sentir uma vítima das circunstâncias dessa vida dura, acaba desenvolvendo diabetes. Osteoporose, normalmente é a pessoa que fica perdida pela vida sem entender o papel dela dentro da hierarquia do mundo, sem entender o que ela faz, sem entender a existência dela, por que, que ela está viva, qual é o propósito dela aqui na Terra. Então, essas pessoas têm tendência a desenvolver osteoporose. Pressão alta, é, normalmente se manifesta na pessoa que não sabe perder, e que está sempre competindo, que tem competitividade excessiva. Ela está sempre estressada, ela quer sempre estar tá na frente, está sempre no futuro, quer sempre prever né, o que está para acontecer. Então, ela pode ter problemas de pressão alta. E infecção urinária é quando a pessoa tem um choro reprimido por muitos anos, né? quando ela não chora, é durona, ela lida com as coisas sem poder se expressar, sem poder chorar. Então, a infecção urinária é uma maneira de demonstrar que ela tem coisas guardadas né, que precisariam ser expostas. Então, essas são doenças bem comuns na terceira idade, né, que se, que se chama terceira idade, que é essa fase da aposentadoria. Então, AVC, Alzheimer, Parkinson, diabetes, osteoporose, pressão alta e infecção urinária. A planta que eu trouxe aqui, ela é uma planta que ela vai te ajudar com todas essas questões, tá? vai te ajudar a recuperar esse tempo perdido. Então, se você se maltratou, se você né, teve uma alimentação errada há muito tempo, fumou, bebeu, foi vida louca, se você cometeu muitos erros né? e tem muitos sentimentos, mágoas, tristezas, remorsos para tratar, eu acho que o primeiro passo é se perdoar. Primeiro você se perdoa e você entende que naquela época que você era assim, você não sabia o que você sabe hoje. Porque se você soubesse o que você sabe hoje, naquela época você teria feito diferente, né? teria se comportado de um jeito diferente. Então é muito importante você se perdoar. E depois que você se perdoar, então você faz o tratamento para te ajudar a mudar e ser diferente no futuro. Então eu escolhi o barbatimão. O barbatimão é uma planta que o nome científico dele é meio complicado de falar. Até vou pedir para o pessoal colocar aí na tela. Mas é Stripnodendron. Stripnodendron. Adstringens. Stripnodendron adstringens, Stripnodendron Adstringens. É difícil de falar mesmo. Ele é um condutor que atua em todos os chakras, tá? O que, que ele faz? Ele elimina o sentimento de rejeição e de ser inoportuno, elimina baixa autoestima, a carência e a dependência afetiva. Elimina miasmas no corpo físico. Miasmas são registros de outras vidas, tá? Reduca a alimentação. E auxilia na conclusão das coisas sem desistir no meio. Então o barbatimão ele tem essa função né, de ajudar a limpar os sete chakras porque ele atua em todos os chakras conduzindo a cura para onde a cura precisa ir, ok? Então o que que a gente vai fazer para você utilizar o barbatimão na sua rotina né, e prevenir, prevenir essas doenças aí que eu falei que podem se manifestar? Nós vamos fazer um sachê energético. Onde você vai precisar de pedacinhos de pano cortados mais ou menos em 10 centímetros por 10 centímetros. Você vai precisar de tesoura, de borrachinhas. Essas borrachinhas aqui você encontra em casas de cabeleireiro. Ó, ela é assim. São aquelas borrachinhas de fazer penteado. Você encontra em casas de cabeleireiro ou se você tiver barbante, uma fita também pode ser. É que com a borrachinha fica mais prático de fazer o sachê. E aí, você vai precisar do barbatimão. Esse aqui está desidratado, mas se você tiver em natura, também pode ser. E você vai preparar sete sachezinhos para colocar perto de você durante a semana, para utilizar perto de você. Depois eu vou explicar. O barbatimão, esse aqui, está em casca. Então, eu vou pegar pedaços pequenos da casca. Pode ver que é pequeno mesmo, tá? Eu só preciso de uma amostra de DNA da planta. Eu não preciso de muita planta. Aqui, mais um pedaço. Aqui, mais um pedaço. Aí, pedacinhos bem pequenos já são suficientes para montar seu tratamento. Muito bem. Agora, para fazer o sachê é muito simples, é só unir as duas pontas do tecido. Depois une novamente, formando assim como se fosse um mini ovinho de Páscoa. E aí você passa a borrachinha em volta para prender o tecido. E não deixar a erva escapar aqui de dentro. Ó, tá pronto o sachêzinho fazer mais um, então eu uno as pontas do tecido, depois eu uno de novo e passo a borrachinha aqui, arrebentou, controle de qualidade, de vez em quando uma arrebenta, aí a gente passa aqui Porque a borrachinha né, é descartável, ela prende bem e você não precisa se preocupar. Já que o amarelinho tá aqui também, vou fazer. Uniu as pontas, uniu de novo. Formou o sachêzinho. E aí, a gente dá o um nozinho aqui. Se você tem barbante, fitinha, você também pode fazer com barbante ou fita, não precisa ser necessariamente a borrachinha. Eles estão prontos. Aí, eu dou uma cortadinha só pra nivelar. Aqui tem um. Pra eles ficarem mais ou menos do mesmo tamanho, eu corto a ponta do tecido. Aqui, a gente corta o tecido um pouco maior pra ficar visível no vídeo, mas se você quiser fazer menorzinho, tem o mesmo efeito. Então, você vai fazer lá seus sete sachês. Aqui, eu fiz três. E aí, depois que eles estiverem prontos, você vai energizar esses sachês. Você vai colocar todos juntos aqui. Vai impor as mãos e fazer uma oração que você goste. Pode ser qualquer oração. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, Santo Anjo do Senhor. Uh, pode ser um hino da sua igreja, pode ser uma música xamânica, pode ser um ponto lá da Umbanda que você vai, pode ser qualquer coisa, uma oração da gratidão, um reiki, qualquer coisa que te conecte a uma energia divina, a uma energia suprema, a algo que você confie e acredite. Sinta que essa energia está sendo transmitida para os sachês, para despertar o poder da planta. E ok, uns três minutos bastam para que eles estejam energizados. E aí, as mulheres, né, as meninas, podem usar dentro do sutiã, os meninos podem usar no bolso da camisa, podem usar no bolso da calça. O importante é você estar com ele perto do seu corpo e trocar uma vez por dia. Durante sete dias, então, você vai usar o sachê de barbatimão. Vai trocar uma vez por dia. Por exemplo, se você sair de casa de manhã, coloca o sachê novo, descarta o velho em lixo normal. E aí, todo dia de manhã, você vai colocar aquele sachê, tá bom? É, muito bem, se você quiser saber mais sobre as plantas da fitoenergética, sobre essa ciência de cura natural né, tão difundida e que transformou a vida de milhares de pessoas, eu quero te recomendar o livro Fitoenergética, A Energia das Plantas no Equilíbrio da Alma. Esse livro, ele é best-seller já há muitos anos, né entre os livros de terapia holística, a gente chama até de long seller, né? porque ele está há muitos anos já entre os mais vendidos. E essa é uma edição comemorativa de 15 anos, que ela é ilustrada, ela é especial. E aqui tem 118 plantas, né além do barbatimão, tem mais 117, onde você pode descobrir as grandes potencialidades dessas plantas, aplicar na sua vida e prevenir e tratar uma série de doenças, inclusive doenças da alma. Então, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só clicar encomendar o seu, que chega aí na sua casa, na maior comodidade, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês comentem muito. E quero deixar aqui o meu beijo verde e até a próxima!